O grande ponto é, ele tem que estar confortável no seu pé. Você está iniciando na corrida, então o seu pé não tem nem aqueles calos, ele não está calejado para suportar fricção, e nada do seu pé, tudo mais que o tênis tende a ficar roçando. Como que a gente pode também diminuir essa questão desse atrito, é escolhendo uma boa meia, uma meia fina, tá bom? Que ela diminua esse atrito, então vai te ajudar com o tênis. Porque tudo que a gente está buscando, agora e depois, é conforto para os seus pés.